Vem cá meu amigo e minha amiga motorista, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que a Uber está te cobrando de taxa por corrida? 10? 20? 30? 40? 50? 70%? Olha, se está te cobrando mais de 30% tem alguma coisa errada aí. E se por acaso passou de 70% tem alguma coisa mais errada ainda. Por isso que no vídeo de hoje eu quero te trazer algumas dicas importantes para você evitar deixar essa fatia mais gorda para o aplicativo e de quebra também te explicar como funciona toda a mecânica de taxa que é cobrada. Então se você já gostou do conteúdo, não deixe de assistir até o final, mas tem um pequeno problema. Muitas pessoas que assistem meu conteúdo, gostam dele e esquecem de deixar o like no final do vídeo. Então já vou te pedir para você deixar o like aqui embaixo, confira se sua inscrição está ativa e não deixe de ativar o sininho para receber a notificação de toda vez que sai um vídeo novo aqui no canal. Se inscreveu? Ativou o sininho e deu like? Então vamos lá! Música vamos começar te explicando como que era a taxa antigamente e como ela está atual. Se você é um motorista novo, não passou por essa situação, mas se você já é um motorista antigo, você deve lembrar que antigamente o passageiro colocava no aplicativo local de embarque e destino. E o que acontecia? Aparecia ali um valor variável, não era um valor fixo que nem é hoje. Por exemplo, de 10 a 15 reais. Aí o motorista ia lá, fazia a corrida, tranquilamente, trocava um papo com o passageiro, e quando finalizava a corrida, Aí que vinha a surpresa e o grande problema, se o motorista pegasse uma rota maior, aconteceu qualquer tipo de imprevisto, teve que fazer qualquer tipo de alteração no destino, era cobrado um valor maior para o passageiro. E muitas das vezes o passageiro não tinha o valor, não sabia que tinha que pagar um valor diferente do que estava estimado no aplicativo. Aí não tinha dinheiro, o motorista tinha que cobrar, afinal ele fez a corrida, fez o trabalho dele, o passageiro saía sem pagar, ele reclamava para o aplicativo e ficava aquela situação chata. E depois de receber muitas e muitas reclamações sobre esse modelo antigo, a Uber resolveu fazer um outro modelo. Na qual foi o pior que feito até hoje. O que eles fizeram? Eles resolveram fazer o tal do valor fixo para o passageiro. Que nem é hoje. Só que aí tem um pequeno problema. Eles mudaram só para o passageiro. Ou seja, antigamente a gente fazia a corrida ali e tinha certeza que seria cobrado um valor de 25%. E esses 25% continuou nesse modelo. O passageiro pagava o valor fixo por corrida ali, e se por acaso acontecesse qualquer tipo de imprevisto que a gente sabe que acontece frequentemente, principalmente em horário de pico, o motorista saía no prejuízo. O que era cobrado ali vai R$15, só que o motorista teve que rodar 30 quilômetros, que era para receber uns 40, 50, e acabava recebendo só os R$15, e ainda por cima era cobrado os 25% fixo do motorista, por isso muitos motoristas começaram a reclamar, começaram a mudar de plataforma, e para a Uber não sair perdendo, o que, que elas fizeram? Eles fizeram o modelo atual que nós temos hoje, na qual o passageiro paga o valor fixo pela corrida, que aparece ali no aplicativo para ele e o motorista recebe por KM e minuto rodado, KM minuto rodado é KM minuto pago, para muitos motoristas foi o melhor modelo feito até hoje, porque os passageiros que reclamavam dessa variação de preço ficaram felizes porque agora pagam um valor fixo e o motorista sempre está ganhando independente se ele pega trânsito, independente do que acontece, mas aí também tem aqueles outros motoristas que adoram reclamar de tudo né, que começaram também a crescer o olho em cima do que sobrava para o aplicativo, porque no modelo atual a gente recebe por km minuto, o passageiro paga o valor fixo e o que sobra fica para o aplicativo, só que aí tem aqueles casos que o passageiro indica uma rota menor, tem aqueles casos que o GPS mesmo ele calcula uma corrida menor e acaba ficando uma sobra maior para o aplicativo e eu já vou te explicar como você pode resolver isso então continua assistindo esse vídeo até o final mas voltando você precisa entender como é que funciona o valor fixo ali que é cobrado do passageiro antes de eu passar a melhor dica para você evitar que o aplicativo te leve mais do que o é necessário. Então é o seguinte, no aplicativo assim que o passageiro solicita uma corrida, o sistema próprio de navegação da Uber, ele faz o cálculo da melhor rota com o melhor trânsito e todas as circunstâncias atuais ali do momento que ele está, e ali cobra um valor de acordo com o que vai gastar de tempo e o, e o quilômetro rodado, beleza, apareceu ali o valor fixo, o passageiro chama só que aí o tempo que o motorista recebe o chamado se desloca até o passageiro o que pode acontecer o trânsito já tenha melhorado e pelo aplicativo ter cobrado um valor fixo ali do passageiro, do momento que ele chamou a corrida, a partir do momento que o motorista coloca ali no GPS dele, pode ser que o aplicativo tenha calculado uma rota mais rápida, e é por isso que acontece o tal de valor de taxa maior para o aplicativo. Então o que você tem que fazer a partir de hoje, pegou uma corrida, ou o passageiro entrou dentro do carro, você inicia ali a corrida, vai aparecer para você no próprio aplicativo da Uber de motorista o KM que vai ser rodado e o minuto, ali na parte inferior. Então o que você vai fazer? Se você utilizar outro tipo de GPS, que nem o Waze ou Maps, ou qualquer outro de preferência sua, você tem que confirmar se o KM que está apresentando no aplicativo da Uber bate exatamente com o KM e minuto no seu aplicativo de GPS de preferência. Porque se por acaso ele está dando 10 e no seu está dando 8 ou 7, essa diferença de 3 KMs, que seriam praticamente 3 reais, vai ficar para Uber, se você vê que a diferença está muito grande ou você continua seguindo o GPS da Uber ou informa para o passageiro que você vai colocar uma rota que está praticamente igual da Uber ou pede para ele indicar, se por acaso ele indicar uma rota menor aí infelizmente não tem o que fazer, mas geralmente os passageiros sempre pedem para você seguir o GPS, mas eu vou ser sincero para você. Se você optar por utilizar o aplicativo de navegação da Uber Ou aquele que é recomendado por eles Você vai ter dores de cabeça Porque esse aplicativo é uma porcaria É super desatualizado Te leva a locais que é impossível de você adentrar Fala para você descer escadas com carro Fala pra você cruzar ruas sem saídas Entrar em contramão É complicado Por isso, a melhor forma de você evitar De deixar essa parte mais gorda para o aplicativo É confirmando ali o KM Minuto que aparece no aplicativo da Uber e tentar colocar no seu aplicativo de GPS uma rota que está dando ou exatamente igual em km minuto ou com alguma pequena diferença, mas que um minuto seja parecido com o que está aparecendo no aplicativo da Uber se ele está dando 30 minutos e no seu aplicativo do Waze você vê lá que tem rotas diferentes da qual você pode fazer em 12 km mais a mesma quantidade de minuto siga essa rota, você vai acabar ganhando mais e vai deixar a sobra menor para o aplicativo e assim você não vai mais reclamar que o aplicativo está cobrando mais do que o é necessário, sacou? Mas é que nem eu disse, se por acaso o passageiro quiser indicar a rota, você não deve recusar seguir a rota dele, porque se você recusar, você pode ter certeza que você vai levar uma nota baixa e provavelmente ele vai reportar para o aplicativo e esse reporte com certeza vai tirar a diferença que você recebeu ali a mais por ter feito uma corrida pelo aplicativo maior o que vai acabar dando elas por elas você só vai ter rodado mais e ganhado menos beleza bom essa foi a dica que eu tentei passar para você se ficou qualquer tipo de dúvida mande aqui nos comentários e espero que você tenha entendido não existe mais uma taxa fixa cobrada da corrida de 25% agora o preço é totalmente variável o que você rodar você ganha por isso eu peço compartilha com todos os seus amigos que estão com dúvidas sobre a taxa e não deixe de se inscrever aqui no canal ativando o sininho que nem eu falei no começo do vídeo assim você não perde mais nenhum conteúdo novo aqui do canal e olha só que bacana ó. mais dois vídeos top que eu preparei exclusivamente para você então eu vou te esperar em qualquer um desses dois vídeos ou em qualquer outro vídeo aqui do meu canal beleza eu espero você em um próximo vídeo então fique com Deus até a próxima falou tchau